Olá, para quem não me conhece, eu sou o Jason Ramos, mais conhecido aqui na internet como Mico das Galáxias, mas você pode me chamar apenas de Mico. E para quem me acompanha aí nas redes sociais, viu que há pouco tempo eu fiz 30 anos, ou seja, 3 décadas. É isso mesmo. E eu sempre achei uma bobagem aquele lance da crise dos 30 e tudo mais. Mas. Já faz algum tempo que eu venho passando por uma crise de identidade e eu nunca soube como explicar isso para as pessoas que sempre me acompanharam. Mas foi aí então que eles apareceram. Oi, quem é você? Olá, eu sou você, só que uma versão mais séria e politizada. Peraí, como assim, cara? Nós. Somos personalidades opostas de uma mesma pessoa. Só que enquanto você, Mico, fica de algazarra só postando nas redes sociais, eu, eu sou o Jason Sério, que se preocupa em tornar a gente alguém melhor e também pagar os nossos boletos no final do mês. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Nós dois somos personagens criados na minha mente. Não, não e também não, nós não somos personagens, nós somos personas, e não é a tua mente, é a nossa mente, e também não é só nós dois Então, um personagem, ele pode ser completamente inventado ou interpretado, já uma persona Pode ser uma característica ou personalidade muito exagerada do nosso ser que nós somos. Peraí, quem é esse cara? Eu sou o Jason, que gosta de tecnologia, super-heróis, filmes, séries, animes, desenhos. Vocês geralmente chamam pessoas que nem eu de otaku, nerd ou geek. Ok, tem mais alguém aqui que eu não conheço? Não tá me vendo aqui, o imbecil! Quem é esse senhor? Esse é o Ranzinza. Eu não sou Ranzinza. Eu apenas sou um pouco mais intolerante. E não tenho paciência mais pra idiotice. Cá entre nós, eu já percebi aqui quem é o mais burro e não me admira nada você ter criado toda essa situação com a gente. <risos> Calma lá, não fui eu que fiz isso aqui não, hein? Pera aí, se não foi você e nem a gente, quem foi então? E aquele ali quem é? Se você gostou desse vídeo e quer que tenha um episódio 2, não esqueça de clicar em gostei, curtir este vídeo, deixar nos comentários, enviar este vídeo para os seus amigos e também se inscrever lá no meu canal ou então me seguir nas redes sociais. Até a próxima!